Calma! E yo, oh, eu! Oh, é a Daqui, tô boy, raça negra, tô boy não! Que tô búfalo, raça negra! E o Johnny, me isso, mete o que? Me mete no ouvido, não, não tá nada bom! Freestyle, você é patrão no York! Vamos sentir, freestyle momentâneo! Eu e Mônica e João! Não me feio, mas não importa se a cara de que irão sair! Yeah! <laughs> yeah. Vai lá, o Capuca, começa com pingo, o assaluca em todos os domingos, para quem mora, falta chapéu. Não falta nada, o nega aqui, que inspiração, eu vou, dar, eu vou dar inspiração no nega. Hey yo, hey yo, hey yo. Que é o teu boi, raça negra, o búfalo, Nega, te metes comigo, nega, vamos estúfalo, yeah, raça negra, sem intrigas, e sem regra. A cena é feita no momento, os em todo galento, novo talento. Ei eu, ei, raça nega, faz isso com carinho. Eu estou aqui no meu quarto, que é o meu cantinho, eu não faço sozinho, tô com outros boi que me dão muito carinho, é yeah, e me mostram muita mania. Olá, mãezinha, minha maninha, ela está a lavar a roupa. Raça nega não é pioneiro da opa. Queres meter comigo Ninguém encosta? Na parede, eu aqui sou a tua rede, yeah, onde tu trava Encrava raça nega o boi que cospe, nega, como se tivesse na lavra e o pão cheirinho. Você é ver outro mamu, mas, meu nega aí, Johnny vai pa, subir. Pa, bom, cada bola mata um, mais cima do Peru. Só... Levanta a voz, <risos> <risos> <risos> <risos> o nigga tá aí com o pão, pim, pum, não sei que caralho. Aí, de todo mamu <risos> aí. Yeah. Niga tá animada tá reatão, mas assim vou continuar essa cena, e essa cena é cristal!